alô pessoas, tudo bem com vocês? Pra quem me conhece, eu sou a Tádia e pra quem não me conhece também sou a Tádia Porque né, se você for ver nunca mudo E hoje, não é um tea time, hoje eu vou fazer uma resenha de alguns produtos, algumas maquiagens E o vídeo é meio menininha, pra quem tá assistindo e a menininha, aí tá Se você quer saber qual produto que eu vou apresentar agora, é só você continuar assistindo Eu vou mostrar os produtinhos pra vocês Só que eu não sei se minha câmera vai focar direito Mas eu vou mostrar meio de longe E depois... Tá fazendo um Ai que lindo, tchau Fazer resinha de produtinhos maravilhosos Na verdade é só quatro Na verdade devia ser cinco produtinhos Mas eu vou mostrar só quatro Se você não lembra, um dos meus primeiro vídeo do ano foi sobre eu mostrando minhas comprinhas e maquiagem Que não deu muito certo, que agora eu nem sei Eu vou fazer esses vídeos de comprinhas de novo No primeiro dia do ano sempre tem as promoções super gigantes E no final do ano, na verdade, né? Tem aquelas promoções super descontos, não sei de quantos por cento nas lojas caras e blá blá blá Que na verdade não muda muito porque continua a cara do mesmo jeito mas em algumas lojas é até encontro você comprar, porque vende e kit. Por exemplo, esse daqui é o kit que eu comprei no final do ano e tava vendendo tudo por um preço de só. Tipo, quatro itens de maquiagem por um preço de só, praticamente, assim. Então eu resolvi comprar. E daí eu usei. E usei até acabar, porque... Olha o estado desse pó. Cadê o pó? Não tem pó, gente. Porque eu usei tudo. Porque foi muito bom essa marca. Se você não viu o vídeo do... Primeira das minhas comprinhas Eu Acho que eu vou deixar aqui no card Eu não sei, vai ter um i, um, uma bolinha assim, ó Pra te mandar direto pro vídeo Vamos lá, então eu vou começar com um kit Que eu comprei no final do ano O produto chama Z.A Que na verdade eu achava que chamava Z.A E o kit vinha um lápis O lápis assim E daí tipo, tinha pontinha aqui Agora não tem mais ponta Mas tinha pontinha aqui, ó, do lápis pra você pintar o olhinho não tem mais. Acabou. E foi muito bom. Também tinha um... Era tipo um prime de mineral e ele era de gel. E ele era muito bom. Eu gostei muito desse, desse prime aqui e eu compraria de novo. E um pó. pozinho né? Assim, ó. Esponjinha. E aqui tinha o pó que acabou. Não momento. E tinha uma máscara que eu acho que, se você vê no vídeo lá que eu gravei, uma máscara muito fofa também, que ela tinha o desenho de fora meio que cômico assim. Ele era todo rosa choque. E a máscara em si era muito boa também, deixava os cílios assim, ó. E eu gostei muito, muito, muito também daquela máscara aqui, tanto que acabou antes desses outros produtos e assim, eu joguei fora. Vou, vou meio que explicar qual foi o ponto ruim o ponto bom desses produtos, porque... Na verdade, pra mim, eu acho que não tinha quase nada de negativo Toda vez que eu passava eles, eu, tipo, achava que minha pele ficava hidratada A camada era muito boa do pó O lápis também, gel, ele não ficava escorrendo Ou ele ficava bem firme E, tanto ele é um gel Ele é bom pra quem tem pele oleosa Na verdade, esses produtinhos, a maioria era de gel Pelo menos esses dois aqui Foi muito bom pra minha, pra minha pele, que é meio mista Mais pra oleosa E eu recomendo, não sei se tem... No Brasil, não sei se esses produtinhos da ZA é uma marca japonesa Se no seu país tiver esses produtinhos, compre, usem e depois comente aqui embaixo e fala se você aprovou eles Aqui no Japão tá meio extinção esse produto é, Eu não estou achando todas as lojas, tá difícil Mas é, se eu encontrar de novo, sim, obviamente eu vou comprar de novo, esses produtinhos maravilhosos. Principalmente esse pó, que me ajudou muito. Aproveitando esse, essa resenha de produtinhos, é, vou apresentar, já que a minha máscara da ZA, eu joguei fora. Então, vou apresentar uma máscara que está acabando no momento. Na verdade, acho que já acabou, porque ela ressecou super seca. Então, já era. já acabou. Eu estou usando ela... Esse, acho que esse verão inteiro eu usei ela. Essa máscara, que é da Natura Aquarela. Na verdade, essa máscara é da minha mãe, então... Não sei a numeração, porque a embalagem não tem mais nada de tanto que eu usei, de tanto... Então, só tá escrito que é a máscara preta da Aquarela. Mas provavelmente vocês devem saber A cor é meio de mesa De vó A embalagem assim não é aquela coisa uh, Que bonitinha a embalagem Mas dentro é muito bom E a primeira vez que eu usei achei muito bom Não sei como fala esse negócio aplicativo Então eu gostei bastante dessas cerdas Que deixa o meu cílio assim ó Pra cima assim ó E não é prova d'água Isso que eu acho melhor de todos Porque eu odeio máscara prova d'água Aquilo é tipo depilador de cílios A câmera parou de gravar de novo Tomara que a próxima gravação não fique embaçado tudo. Indico bastante essa máscara. Então é isso, gente. Essa foi a resenha de hoje. Se vocês também querem experimentar esse produtinha, eu indico bastante porque é muito bom, muito, muito, muito bom mesmo. Principalmente essa máscara da Natura que eu achei bastante incrível. É, se você tiver algum outros produtinhos ou máscara de cílios que você ama, adora, comente aqui embaixo, deixa aqui nos comentários uh, ou ideias pra fazer. Se você gostou desse tipo de vídeo assim, ó, de, de resenha, essas coisas você também comente aqui embaixo e fala, ah, faz mais produtinho aí, ó. Mostra mais produtinho que você amou do seu mês, dia, semana ou do ano. Mas você comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo e eu vou estar anotando também. E dá um joinha e se inscreva no meu canal, não esquece disso. Um beijo. Até mais.